O que você sente com esse presente? Uma autoestima, meu filho, que você não faz nem ideia. Que é maravilhosa essa autoestima, mas depende desses anjos aqui, você tá vendo? Se não for esses anjos, nós não temos nada. Nós estaríamos de baixa autoestima. Agora está bem alta. Agora veja esses amores que a gente encontra, minha vida. Te amo, linda te vi hoje já posso dizer que eu te amo tá, é, tá bom tá bom eu te amo mesmo Deus tá? é, tá? abençoe e abençoe você por esse por essa coisa maravilhosa